que nos acompanham pelos vídeos gravados. Então, já estamos gravando, iniciamos hoje uh, a leitura comentada dessa obra, Em Busca da Nova Consciência. Tá? Ela é uma obra filosófica gnóstica uh, que foi elaborada pela escola uh, Rosa Cruzáurea. Tá? Como eu disse no, no convite, Uh, nós não uh, daremos uh, caráter religioso a essa abordagem nossa, tá? Nós centraremos na filosofia e no que esse texto uh, pode nos auxiliar a nos conhecermos, a, a gente olhar para nós, para dentro de nós, compreendermos que dentro de nós nós vamos encontrar defeitos e qualidades e que... Uh, vai ter mais força né? é, dentro de nós exatamente aquilo que a gente alimentar. Né? Uh, a filosofia oriental diz que dentro de nós existem dois animais, um que é selvagem, feroz, e um que é domesticado e uh, amigável, certo? E uh, diariamente nós travamos uma luta, né, entre esses dois animais, esses dois animais brigam é, dentro de nós e vence exatamente aquele que a gente alimenta. Né. Isso chama atenção, nos chama atenção para o seguinte fato: é, bem e mal existem dentro de nós né, e vence né, aquele que mais nós alimentarmos. Chama nos atenção para o fato de nós estarmos conscientes o tempo todo, né? conscientes o tempo todo, presentes o tempo todo. Até uma pesquisa, a professora Luciliana Galvão cita essa pesquisa, ela cita o nome da universidade, mas eu nunca me lembro, porque eu também não anotei esse dado, né? se eu tivesse anotado, lembraria. Mas, como eu tive Covid, eu vou jogar nas costas da Covid, as costas dela é larga e, com toda certeza, vai aguentar, né? Eu tive Covid, por isso eu esqueço. <risos> Bom, diz essa pesquisa que a gente, é, na maioria do, do, do tempo, está desatento, não está presente, não está consciente, né? Que o momento que nós correspondemos com mais atenção é o momento do sexo, tirando os outros, a gente é, é, se comporta de forma mais é, mas uh, me passou o termo que eu iria usar, isso acontece com frequência, tá, pessoal? Uh, a gente não está tão consciente, a gente está mais desatento, voltou, então a gente se comporta de forma mais desatenta, tá, na maioria do, do, do, do, do nosso tempo, na maior parte do nosso tempo. Tem uma outra pesquisa, também internacional, que é, eles fizeram, para verificar qual era o nosso nível de atenção sobre tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente experiencia ao longo do tempo. Hã? Pegaram pessoas... Pegaram pessoas que é, completariam 40 anos de idade e avisaram a elas, né, reúna toda a informação que você conseguir sobre esses seus 40 anos de idade, né, de vivência, fotos, diários, ah, recordações com memórias de, dos familiares, de amigos, enfim, tudo, tudo aquilo que fosse possível é, re, rever, para, então, depois relatar. Quando chegou no dia de fazer a gravação, então, colocaram essas pessoas selecionadas na frente de uma câmera para elas narrarem o que elas conseguiram reaver de memória dos 40 anos de vivência. E a pessoa que mais conseguiu tempo narrando conseguiu oito horas. Multiplique 40 anos por 365 dias, vocês vão ter um resultado de dias por 24, que é a quantidade de horas, vocês vão ter uma quantidade de horas. E aí, vocês terão a ideia de que essas oito horas narradas são exatamente os fatos onde estava, a, a pessoa estava presente de corpo e alma. Ela estava vivendo um momento com consciência, é por isso que ela consegue é, retomar. Né? Então, veja, de 40 anos de vida, tem uma quantidade de horas significativa. Né? Você consegue retomar oito horas. Isso é indicativo de que, na maior parte do nosso tempo, nós não estamos concentrados, nós não estamos com o nosso centro né? O nosso centro, o que é? Né? Na maior parte a, a, da, das situações, a maior parte das pessoas não conseguem responder quem são, de onde vieram, por que vieram, por que estão aqui, para onde vão. Né? Será que existe algum tipo de filosofia, algum tipo de estudo, algum tipo de tradição, algum tipo de cultura que nos ajudaria nesse conhecimento? Né? Então, é nesse sentido que a gente vai fazer algumas leituras, tá? essas leituras acontecerão sempre aos domingos, e nós teremos sempre uma obra filosófica que pode ser filosófica clássica, pode ser filosófica gnóstica, e pode ser filosófica hermética. Tá? Uh, Para a gente uh, tirar algumas algumas lições disso para que a gente possa aplicar na nossa vida. Veja bem, só acompanhar a nossa leitura comentada, só ouvir eu falar não vai adiantar, não vai surtir nenhum efeito em vocês, tá? É necessário que se aplique aquilo que for refletido, aquilo que for aprendido na vida, para que você tenha algum efeito prático. Tá? Se eu estou aqui, nesse momento, nesse momento em pleno domingão, tendo essa conversa com vocês, né, é porque eu apliquei isso na minha vida e isso surtiu efeito. Né? Uh, eu comecei a estudar filosofia clássica uh, e aí entra também a gnóstica, entra também a, a hermética, né, em 2020, e isso foi um marco Oh, na minha vida o Cláudio que era antes de 2020 não é o Cláudio que é hoje o Cláudio hoje ele está muito mais humano muito mais virtuoso muito mais bom muito mais justo muito mais atento muito mais consciente do que o que ele era antes tá então é por isso que eu quero compartilhar essa minha experiência com vocês e para começar antes de nós entrarmos na obra tá Uh, que vai ser base para essa nossa leitura comentada, essa nossa primeira, eu quero consagrar, né? diz Mircea Eliade, e aí eu recomendo a leitura de Mircea Eliade, uh, o Sagrado e o Profano, e também o Tratado uh, de História das Religiões. É excelente para quem quer saber um pouco mais de como nós atribuímos sentido à vida, porque atribuímos, né, e como que surge esse sentido, né, o sentido, ele é mediado pela linguagem, então nós temos uma faculdade da, da linguagem, Saussure diz isso, só que nós temos uma faculdade da religiosidade, e essa faculdade da, religi da religiosidade, quase ninguém fala, mas está presente no pensamento de Mircea Eliade. Ah, então, o que é... Ah, o sagrado, estruturas da nossa consciência, estruturas dessa nossa faculdade de religiosidade. Então, isso é inato a nós. né Nós nascemos com isso, tal como nascemos preparados para a linguagem. Nós nascemos preparados para essas estruturas que, que, que é o sagrado. Só que nós nascemos sem. Nós nascemos sem a linguagem, nós nascemos sem o sagrado. né Nós temos as estruturas para isso. Né? Nós vamos... É, desenvolver tanto a linguagem quanto o sagrado a partir da comunidade que nós inserimos, da comunidade linguística, da comunidade religiosa que nós inserimos. E o divino seria tão somente o conteúdo que nós criamos para esse sagrado, para preencher essas estruturas. E quando a gente dá sentido às coisas na vida, a gente os torna sagrado a gente sacraliza tá? é, essas coisas, certo? Então, para sacralizar nessa concepção de Mircea Eliade, eu vou uh, recitar, ou não sei se eu recito, né, tentar recitar um poema de Edward Carpenter, que diz o seguinte, ó, oh, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, Nesta escura caverna, por puro ministros do amor, por puros ministros do amor, ó, oh, não deixeis apagar a divina chama. Então, quem tem a chama do conhecimento acesa, que não a deixa apagar e que a passe adiante. O fogo é um elemento que você tira, você tira, e ele não diminui, ele não esgota acenda a chama do seu colega, acenda a chama do seu familiar, acenda a chama da sociedade. Né? Quem tem o saber filosófico, quem tem a sabedoria filosófica, passe adiante. Né? Porque quanto mais você ensinar aquilo que você sabe, quanto mais você mediar aquilo que sabe, mais você vai aprender sobre isso. Bom, essa obra chama-se A Busca da Nova Consciência, ela é uma obra elaborada pela escola Rosa Cruz escola espiritual Rosa Cruz Áurea, tá, é, lektório Rosa Crucianium. e ela é uma obra muito interessante, que ela é dotada de uma linguagem muito simples, tá, uma linguagem filosófica que nos ajuda a olhar um pouquinho para dentro de nós, olhar em direção Uh, do nosso ser tá hoje tudo no, na manifestação tudo na criação tudo no mundo nos chama, nos chama para nós nos projetarmos para fora para fora de nós tá? só que não adianta a gente fazer essa projeção sem que a gente se conheça né se autoconheça diz o portal do é, o portal de Delfos é né? o portal Delfico que, uh, uh, numa frase atribuída a Sócrates, uh, homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, o universo e os deuses. Né? Então, você precisa primeiro se autoconhecer para depois você se projetar. Né? Eu tenho um centro e é a partir desse centro que eu conheço. Né? Senão, eu vou ficar à mercê da opinião externa, à mercê do que os outros pensam de mim, à mercê das massas. Quando eu não penso quem eu sou, as massas me pensam. E aí eu ah, sou, então, um produto do meio, e não um produto ah, centrado no meu ego, ou seja, um produto de mim mesmo, um autoproduto eu não posso jamais deixar que o meio me modele, que o meio me formate, né? porque eu tenho uma identidade interior, só que se eu não conheço essa identidade interior, eu estarei sempre sendo um joguete nas mãos das massas. Essa obra, ela, a edição que a gente vai é, ler e comentar, ela é de 2020. Uh, para nossa leitura, pessoal, uh, como que ela vai funcionar? Como que vai ser a metodologia? Eu vou ler, tá? E vou comentar. No final, aí a gente abre para todos comentarem, fazerem perguntas e contribuições, ok? Comecemos, então, pelo prefácio, tá? Que é bastante interessante, já começa com a simbologia muito bacana para nós, que nos leva a uma reflexão uh, no sentido de eh, nos autoconhecermos, olhar para quem somos, né? como que isso é ou seria possível. Conta a mitologia que a Medusa era um monstro que morava numa caverna e transformava em pedra todos que a olhassem. Ela vivia num país devastado por sua maldição. Para que esse povo fosse libertado, a medusa precisava ser morta. Perseu quis libertar esse povo e, para enfrentá-la, utilizou um espelho para vê-la sem ter que olhar diretamente para ela. Assim, conseguiu degolá-la com uma espada. Ao morrer, dentro do ventre da medusa, foi libertado o cavalo alado Pégaso. Isso é muito, muito significativo, muito simbólico e representante da obra alquímica do autoconhecimento, ou seja, da gnose, do você olhar para dentro. Né? A medusa, ela é, representa no mito exatamente a nossa natureza animal. Né? tal como o, o, a figura do centauro vai representar também a parte né, dessa nossa natureza animal uh, sendo dominada pela natureza do homem, né? então seria o homem vivendo a sua natureza humana em plenitude né? então a natureza do homem domina a natureza instintiva essa é a figura do centauro e o significado dele né? já a essência da figura do, do, do minotauro é exatamente a parte ignorante do homem dominando a sua natureza humana, a sua natureza dotada de virtudes. Por isso, a parte de cima uh, do homem é representada pelo touro. Né? É, é claro que aí essa figura e, evoca né, a natureza animal, a natureza concupiscente, a natureza instintiva, a força dos instintos, a ignorância dos instintos. Né? Então, a medusa, ela também encarna essa figura. Né? E esse cavalo alado que sai dela, e o que seria? Vamos ver. O mito da medusa e Perseu contém quatro elementos que correspondem aos quatro aspectos do processo alquímico interior. Ou seja, o processo de a uh, modificação de transformação do seu próprio interior, né? você transformar o homem bruto, né, num homem, uh, num homem elevado, num homem divino, num homem que exerce em plenitude a natureza humana. O espelho, o espelho de Perseu ou o espelho da alma representa a superfície que reflete a imagem de que a consciência humana percebe como realidade a fronteira entre o consciente e o inconsciente. Esse espelho é o mundo que percebemos com a nossa consciência. Veja bem, entre nós e o mundo existe, então, a nossa consciência desse mundo. Como que percebemos esse mundo? Como que olhamos esse mundo? Bakhtin vai chamar isso de ideologia. Né? Existe uma ideologia que são como lentes colocadas nos nossos olhos e, através dela, nós vamos olhar o mundo. É a mesma coisa que o mito diz. Né? Esse espelho é, de Perseu, esse espelho da alma, permite a Perseu, né? o espelho de Perseu permite a Perseu observar o entorno, né? observar todo o cenário externo e ficar atento. Como ele não pode olhar a medusa que encarna a natureza humana, a ignorância humana, você não pode olhar diretamente para ela, porque você vai ficar seduzido pela natureza animal. Por causa dos prazeres que tem nela. Né? Não estou dizendo que viver os prazeres da, da, da, da carne, da materialidade, né? nós somos seres materiais, seja ruim. Ruim é o desequilíbrio na vivência desses prazeres. Né? Eles vivendo em equilíbrio, em harmonia, não há problema. Né? Então, se você olha diretamente para os olhos dessa natureza, você vai ficar seduzido. Né? Você vai ver nela os prazeres, o encanto dos prazeres, e você vai deixar é, é, se seduzir. Né? Então, é por isso que ele precisa desse espelho. Ele olha a natureza da, do monstro, da é, medusa, pelo espelho. Né? Então, uh, nós vamos olhar essa nossa natureza pelo espelho da alma, né? fazendo um movimento né, de interiorização. Né? Como que eu faço isso? Vou confessar para vocês que não é algo fácil. Não é algo fácil. A minha primeira experiência foi a seguinte. É, eu tinha costume de, quando o celular travava, ou começava a desligar sozinho, que o celular tem dessas coisas, é, eu ia me irritando, eu ia me irritando, eu ia me irritando, chegava um momento que eu explodia. Quando eu explodia, eu pegava o celular e jogava na parede, ou eu jogava no chão. Eu devo ter quebrado uns quatro aparelhos dessa forma. Eu tinha também, quando o, o computador travava, eu tinha... Uh, uh, ah, o hábito de deixar a, a, a, a, o meu nervoso, a minha cólera vir à tona, e aí eu tentava, tentava, tentava fazer ele funcionar, ele não funcionava, eu pegava ele com toda a força assim e batia, né? eu abaixava ele com toda a força e batia nele. né? Inclusive tem tem uns, uns quebradosinhos uh, no notebook por causa disso. Né? A partir do momento que eu me dou conta, que eu crio consciência de que isso era algo que estava dentro de mim e não fora, é por isso que fala espelho da alma, né? Não era, eu estava olhando para fora, eu ficava tentando, mas depois que isso acontecia, eu ficava tentando, por que que isso acontece comigo? É por causa do notebook, o notebook que travou. Não, não é o notebook que travou. É da natureza de um aparelho dar defeitos. Eu tenho que ter a consciência disso. E quando der defeitos, eu tenho que estar preparado para lidar de forma equilibrada com esse defeito. Né? Eu consigo, eu, Cláudio, consigo resolver esse problema? Né? Plotino diz que as coisas são de duas ordens. Uma que a gente pode controlar e outra que não pode controlar. Então, eu tenho que olhar para esse defeito e ver. O Cláudio pode consertar isso? Ah, o Cláudio pode. Então, faz o que deve ser feito. E não quebra o aparelho. O Cláudio não pode? Então, procura. Quem pode, quem sabe, quem tem as ferramentas? Né? Mas só que não, eu ficava buscando um motivo qualquer fora. Eu não olhava para mim e não percebia que era o meu instinto, a minha natureza animal me controlando. Ou seja, eu era um minotauro, eu estava dando vida, eu estava encarnando o minotauro. Percebam que o mito, não é para nos dizer que existem seres fantásticos, que existe um Deus sobrenatural, todo cheio de poder, onisciente em algum lugar, controlando a nossa vida, que a gente, como se a gente fosse um fantoche nas mãos dele? Não. O mito é para nos trazer lições, é, ensina-nos de uma forma figurativa e simbólica como nós vivermos. Como a gente vai viver bem? Eu ia açoitar, ia fazer uma construção aqui e é, açoitar o idioma, perdão, né? O, o mito nos ensina a viver bem. O mito nada mais é que um manual de bem viver. Né? Então, a partir do momento que eu paro de pensar que existe um motivo fora de mim que provoca tudo isso, né? que é o computador que está que planejando me tirar do sério, que é o celular que está me planejando tirar ele do cérebro, e eu compreendo que é da natureza do celular, que é da natureza do notebook, dar defeito, eu começo a perceber que eu tenho que lidar com isso, que eu tenho que aprender a lidar com isso, que não é o um notebook que tem que satisfazer aos meus caprichos, mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar consciente de que esses equipamentos podem dar defeito, podem dar defeito, e Estar preparado para lidar. Preparado para resolver a situação. É como se eu antecipasse isso na minha consciência. Isso é o espelho da alma. Então eu vou olhar para dentro de mim e vou começar a buscar o que de fato faz com que exploda né, essa fúria, essa cólera dentro de mim. E vou tentar a conhecer isso. Né? eu vou tentar conhecer isso e tentar domesticar isso para usar isso a meu favor e não contra mim. Né? Eu, conhecendo isso, eu vou poder disciplinar isso. Então, quando hoje o, o, o notebook trava, eu levanto e vou fazer um café, vou passar um, um, um, um chá, né? aí eu sento, eu toco minha flauta um pouco, quando eu volto, o, o notebook já destravou. Percebe como eu tenho que conhecer a minha debilidade, o meu vício, para poder contornar ele? Eu já sei, o Cláudio já é consciente de que ele, com o travamento ou defeito do aparelho, tem os acessos de fúria. Então, eu antecipo, eu não deixo esse acesso de fúria acontecer. Eu domino o meu animal, eu boto ele na rédea. Uh, travou, ok, vou fazer outra coisa agora. Quando eu terminar, eu volto e já vai estar destravado. Tá? A medusa representa a face invisível dessa consciência. Um ser monstruoso, cujos cabelos eram serpentes. Trata-se da imagem que projetamos exteriormente, com nossos traços mais marcantes, as linhas mais pronunciadas de nosso caráter e comportamento. Tá? É exatamente a personificação da nossa natureza animal, da nossa natureza instintiva. Às vezes as pessoas nos falam coisas e a gente ignora, a gente fica bravo, a gente acha que a pessoa está nos afrontando. Mas não, porque essa nossa natureza, essa nossa personalidade, por mais que nós queiramos esconder, ela fica em evidência. Né? ela é mesmo o um monstro de cabelos de serpentes. Né? E é visível, os outros percebem, só que nós não nos percebemos. Né? É por isso que Bakhtin fala que para você, você entender né, a, a percepção que o outro tem de você, você precisa sair do seu marco psicológico e se aproximar do marco psicológico do outro. Ou seja, fazer o que ele chama de exotopia, de empatia, sair do seu lugar e se aproximar do lugar do outro, para você olhar o mundo pelos olhos desse outro e tentar ver o que ele está vendo. Né? Então, quando o outro diz alguma coisa para mim que me fere, que me incomoda, né? a minha a, a, a reação é de ignorar ou de partir por confronto nunca de tentar entender, só que ao me incomodar, né, eu estou concordando com o outro, né, pois se me incomodou, né, é porque sim eu sou dessa forma, só eu não admito. O outro funciona como um espelho para nós, né, ele reflete sim a nossa personalidade, ele reflete o nosso comportamento, a nossa atitude. Tá? Então, é por isso que Bakhtin recomenda esse ir ao lugar do outro. Tá? É claro que você vai perceber o mundo através das lentes do outro e voltar ao seu lugar. Não tem como você ficar aí. Né? Você tem que voltar ao seu lugar para poder fazer a sua análise, as suas ponderações e tomar as suas conclusões. Né? Sim, uh, os outros me dizia que eu era estourado. Né, me diziam que eu era estourado. Né? Só que eu ignorava isso, eu achava muito ruim, eu nunca confrontava né, ninguém, mas eu achava isso muito ruim, isso era algo que me doía muito, e que eu só tomei consciência a partir do momento que eu me voltei para dentro de mim, para o meu interior. E aí eu fui perceber que sim, eu era dessa forma mesmo. Né? E ainda sou, só que hoje eu estou controlado. Né? Hoje eu tenho as rédeas desse animal nas minhas mãos. O espelho sugere que se inverta a lógica dessa narrativa para poder compreender como funciona o combate interior. Para transformar o seu estado de consciência, o buscador deve reconhecer o reflexo do seu comportamento na maneira como o mundo e as pessoas interagem com ele. E ao reconhecer que as reações dos seus semelhantes não passam do reflexo da maneira como ele mesmo age, poderá finalmente fazer algo para mudá-lo. Ou seja, se eu estou interagindo com as pessoas e as pessoas se afastam de mim, não é porque as pessoas são exibidas, as pessoas ah, ah, não querem a minha companhia porque são egoístas, não é isso se as pessoas se aproximam de mim e, num dado momento, todas se afastam, isso é reflexo do meu eu, que estou mediando para o mundo. Isso é reflexo da minha personalidade, daquilo que eu mostro para o mundo nessas interações. Então, isso me mostra algo e eu tenho que me atentar para isso, criar consciência para isso, para poder ver que lição isso tem a me dar, ou seja, inverter. Eu não vou olhar diretamente para isso, mas eu vou ver o reflexo, eu vou ver no reflexo o que realmente eu estou projetando para o exterior. E aí, sendo negativo, eu preciso ser leal, preciso ser fiel comigo mesmo, Percebendo que isso é negativo, disciplinar e mudar. Da experiê de experiência em experiência, esse processo ocorre em nós, até que atinjamos a iluminação da consciência. E essa luz em nós seja tão forte a ponto de se tornar uma poderosa ferramenta simbolicamente, uma espada. Né? Uh, veja bem, não tem como você alcançar resultados, nesse sentido, positivos da noite para o dia. Você não se torna uma pessoa iluminada, uma pessoa plenamente humana, vivendo a essência do que é ser humano da noite para o dia. Isso é uma construção, e é uma construção lenta, exige muito esforço, muita disciplina, exige muita reflexão, e, na maioria das vezes, essa reflexão implica em sofrimento interior. Porque nós tendemos sempre a não descermos aos porões da nossa consciência. A gente prefere deixar aquilo ali tudo escuro. Não importa o que tenha lá dentro. Em essência, dentro de nós, tem todos os defeitos do mundo e todas. Todas as qualidades. Só que nós não temos conhecimento e nem domínio sobre isso. Uma pessoa que mata uma barata, ela tem a capacidade de, ser, de matar um ser humano. Ela não o faz porque existe um monte de leis que te proíbe, que te penalizam. Se não existisse, você mataria. Aquela sogra que te aporrinha que transforma a sua vida no inferno. Você pegaria ela, você esganaria ela. Você não faz porque você sabe o preço a pagar por isso. Então, você precisa descer aos seus porões, limpar as suas gavetas, iluminar os seus becos. E isso acontece de experiência em experiência. A partir do momento que você cria consciência, é que você acende uma pequena chama, uma velhinha, para um defeito seu e você consegue visualizar ele, você vai entender como que esse defeito se alimenta das suas atitudes, do seu comportamento. E a partir dessa compreensão, você consegue iluminar e você consegue levar a sua consciência para o lado oposto do defeito, que é a qualidade. Ou seja, o Cláudio tinha, sim, e ainda tem alguns acessos de fúria, de cólera, só que ele controla isso. E no lugar, quando isso começa a aparecer, o que, que eu tenho que exercitar? Outra atividade que me, traz, que me traga calma, como, por exemplo, tocar. Então, tocar é uma atividade que aplaca a minha cólera, que me traz calma, que me traz paz, que é oposto à cólera, é um sentimento oposto à cólera, tá? Então, eu já sei como atacar essa cólera, como dominar e como montar essa cólera, ela é, para mim, o meu animal, né? E eu... Estou domesticando ele, leva uns tombos ainda, mas já estou domesticando, já estou conseguindo montar ele, tá? Então, uh, sempre quando a gente disciplina, né, se esforça, se disciplina nesse sentido, a gente não só torna, passa de buscador a discípulo, né? A gente torna a nossa vontade exatamente a força que vai atravessar, que vai cravar a matéria. Uh, é aquela figura mitológica da pedra é, com a espada cravada nela. Né? Sobre essa figura, outra hora a gente fala, é, mas ela também reflete né, a, a nossa consciência presa na matéria. E você só consegue liberar essa consciência da matéria a partir do momento que você mata a antiga consciência, a velha consciência e faz nascer uma nova. Neste livro, é lançado ao buscador o desafio de despertar a consciência pela observação do mundo ao seu redor. Nele, reconhecendo o grande espelho da inteligência universal em que se reconhece que todos os seres são reflexo projetado da própria consciência individual, ou seja, tudo o que me rodeia, desde as, dos grãos de areia no chão, as pessoas que me cercam, todos, tudo, são reflexo meu, tá? são espelho para mim. Eu tenho que olhar neles para eu poder, então, a partir deles, mergulhar no meu interior, fazer a viagem interior. Eu digo hoje que a viagem que eu quero fazer é a viagem interior. O, que eu quero, o país que eu quero conhecer chama Cláudio. Né? Não o Cláudio é, personalidade. O Cláudio é o verdadeiro. Ver o mundo dessa forma desmascara a farsa do eu ilusório e liberta das máscaras da medusa, permitindo assim a manifestação da realidade interior, do ser real aqui e agora. Esse finalzinho do prefácio ele é muito significativo. Né? É exatamente a partir né, desse desmascaramento, dessa morte da medusa, né, da nossa medusa, dessa domesticação do nosso eu instintivo, do nosso eu animal, é que a gente vai ter um vislumbre do mundo real, da, do nosso eu real, daquilo que somos em essência. Porque a finalidade da nossa manifestação, da nossa vida aqui, né, independente se crermos numa vida posterior ou não, é nós sermos humanos. Não é nós agirmos na, na vida como se fôssemos animais, ou como se fosse como se fôssemos animais agindo guiado pelos instinto não como fôssemos vegetais agindo guiado pela pela força, pela pela energia, pela capacidade de realizar, muito menos pela força da inércia que é a consciência mineral. Nós temos todas essas três consciências, mas nós precisamos dominar cada uma delas para viver em plenitude a nossa natureza real, a nossa natureza humana. E a gente só terá um vislumbre disso se a gente é, fazer cair a máscara da ilusão, que é esse eu projetado para fora, esse eu projetado nas, na, nas experiências fragmentadas que a gente vive no nosso dia a dia. Né? A resposta para quem somos está dentro de nós, e nós precisamos mergulhar aí para buscar isso. Não há como fazer isso sem nós cortarmos a cabeça da nossa medusa, né? Então, o aqui e o agora e o nosso interior proporciona isso, tá? O eu ilusório nunca, jamais nos possibilitará conhecermos, em essência, sentirmos paz e completude interior, ou seja, nos despertarmos para felicidade termos felicidade. O que nós temos são momentos de contentamento, momentos de satisfação. Momentos de felicidade, raramente temos. Temos como vislumbre. Né? Quando a gente faz uma ação que leva a nossa consciência para a nossa natureza ominal, para a nossa natureza humana, aí a gente, a gente vibra a felicidade um pouquinho. Mas, normalmente, a, nós deixamos a nossa, a nossa consciência sempre vibrando. Guiado pelas emoções, guiado pelas energias, guiado pela inércia e pela resistência. Esse, esse, esse pilar triádico, ele é muito danoso quando ele nos domina, quando ele tem o domínio sobre a nossa consciência. Né? Porque a gente se afasta o tempo todo né? e declina moralmente porque a, o instinto a energia e a inércia e a resistência vai estabelecer um domínio sobre nós. E essas consciências, elas não podem dominar, elas precisam ser dominadas. Né? Então, só tem felicidade realmente quem domina né? esses três aspectos que eu citei. Então, a felicidade, né, para a gente finalizar essa parte, a felicidade ela se traduz por um estado de espírito do homem que correspondem à sua natureza humana, à sua verdadeira natureza. É isso que eu tinha a comentar com vocês hoje, tá? A gente ficou só no prefácio da obra mesmo, tá? E uh, no próximo encontro nosso, que eu, eu vou é, marcar com vocês, então eu mando mensagem. Tá, eu divulgo também lá nos grupos, é, nos grupos do WhatsApp, divulgo nas páginas do Instagram e também no YouTube. Tá? Eu faço divulgação lá para vocês uh, quando vai ser o nosso próximo encontro para a gente mergulhar no, no primeiro capítulo, que é maravilhoso. Essa obra, você pode colocar no, no Google que você vai encontrar, ela venda e você vai encontrar o PDF para baixar também gratuitamente, lá no site da Rosa Cruzáurea, tá? Pode entrar sem medo, pessoal, não fiquem presos. a, ah, sei lá, às vezes as pessoas pensam, ah, a Rosa Cruzáurea é uma seita, outros, ah, é uma religião, né? Ah, isso vai ter abordagem religiosa, o importante é que a gente guie o nosso olhar para essa filosofia, para a gente extrair aprendizado para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. É isso, Agora é aquele momento o mais gostoso de todos que eu abro para os comentários de vocês. Eu quero ouvi-los. Vamos lá, Gislaine. Eu sou aqui. Está ouvindo o professor bem? Sim, sim, te ouço. Tá. Professor, já que eu sou aqui, falo mais, né? quando eu participo, eu vou começar. Professor, Vamos lá. É, em relação à Medusa, né, em relação à, à questão aí, o senhor iniciou a reflexão inicial, né, falando sobre a questão, assim, de é, é, de saber lidar, né, com as situações externas que acontecem, né, diante das, dos, das múltiplas é, compreensões dessas situações, a Isso. minha e a dos outros, né, do outro e dos outros, né, porque enfim, há outros também, além do, do interlocutor, né? Uns, Exato. é Que indiretamente são responsivos também às nossas ações, né? Penso eu. É, faz, fazendo um diálogo com a teoria de Bakhtin, né? Então, o que, que acontece? É, esse, essa responsividade, ela vem mais cedo ou mais tarde, né? É, de acordo com, com o nosso, digamos assim, a nossa medusa, né? de acordo com o que a nossa medusa vem se mostrando. E é, essa, essa questão da, da medusa, é a reflexão da morte da medusa, né? algo que mexeu um pouco comigo, porque a morte é o fim. Né? É, é, seria essa a interpretação? O fim da nossa medusa? Uh, não, não é o fim. É porque quando a, a medusa é, é decapitada, sai de dentro dela o Pegasus, o cavalo alado. Né? Então, não é uma morte, é a transformação. Né? É a, a, a, a decapitação, da, o processo de, de morte, de decapitação da, da medusa, transforma o monstro num outro ser, numa entidade Sim, elevada, entendi. né? E essa, essa entidade, por ela ter asas, né, significa que esse, esse, esse monstro, esse ser instintivo, essa personalidade instintiva, né? Que representa a nossa natureza animal, quando ela é decapitada, ela liberta a essência dela, que é um ser que domina, a, a, as emoções. As emoções, elas estão ligadas na nossa constituição ao elemento ar. Né? Então, por isso, as asas da entidade, do, do, do, do pégaso que é libertado com a morte da Medusa, com a decapitação dela. Tá? Então, ele é um ser, ele, ele é um cavalo com asas. Ou seja, ele é um animal, continua sendo um animal, mas é um, um animal agora que ele domina o ar, que ele domina a emoção, né, então hum. isso é, no mito, é figurativo para nós, não é que exista em algum lugar aí um cavalinho de asas, Sim. né, tal, uh, não é isso, é que dentro de nós, né, uh, seres embrutecidos, guiados pelos instintos, né, representado aí pelo, pelo ar, né, então esse ser, esse monstro, é, uh, que, que, que nós somos, né, uh, por ter, sermos dominados pelos instintos, pelas emoções, né? ele tem uma essência. Que quando essa casca de fora, né, essa vestimenta de fora é retirada, ou seja, você decapita, corta o pescoço, essa vestimenta cai e liberta e a essência do que estava lá dentro. Então é exatamente isso que o mito quer nos ensinar. O mito quer nos ensinar a tentar enxergar, não que a aparência, a vestimenta, traz de nós, mas eduzir, tirar de dentro a essência e mostrar para o mundo. Porque nós ficamos presos pela nossa materialidade, pela incapacidade de refletir sobre quem nós somos, nós ficamos presos à nossa personalidade, à nossa exterioridade, e aí nós mostramos isso para o mundo. Né? Essa colcha de retalho fragmentada de experiências, de percepções, de, de, de identificações que a gente vive ao longo da nossa vida, que né? nada mais é que as, as inúmeras cabeças que saem da medusa, né? exatamente cada cabeça dessa, cada serpente dessa que sai da cabeça da medusa como cabelo é um fluxo de identificação nosso que a gente mostra para o mundo. Ora, o Cláudio está colérico, ora, o Cláudio está doce, ora, o Cláudio está sorrindo, ora, o Cláudio está emburrado, ora, o Cláudio está feliz da vida, ora, o Cláudio está chorando. Ninguém sabe quem é o Cláudio, né? Cada momento que você vê o Cláudio, o Cláudio está com uma identificação diferente. Mas dentro dessa casca, dessa vestimenta, dessas identificações, dentro dessa crisálida, tem uma identidade, que é a essência do Cláudio. Então, a partir do momento que você rompe essa crisálida, né, essa casca exterior, essa essência do Cláudio, o Cláudio humano, de fato, que domina o instinto, que domina seu estado animalesco, vem à tona, que ele liberta o seu Pégaso ou seja, ao invés de ele ficar preso pela, pelas emoções, pelo instinto, guiado por ele, dominado por ele, o, o, o instinto e as emoções montados no Cláudio, agora o processo se inverte. O Cláudio monta sobre os instintos e sobre as emoções. Ou seja, o Cláudio estabelece um domínio. E isso só é possível por meio do autoconhecimento. Né? Como que você faz isso? Olhando para o seu interior. Como que se faz isso? Veja o reflexo nos outros, naquilo que te cerca. Olhe o reflexo. Porque você não vai, obviamente, conseguir olhar para si, encarar a si, a não ser que você já seja iluminado. Aí você consegue se encarar. Né? As pessoas dizem, os sábios, né? que as pessoas, no momento da morte, fogem de si. Elas não são capazes de se... Porque esse é o momento do confronto. E você chega, você não tem mais nada. Nem ninguém para pro... projetar. Está você de frente a você. O momento da morte é isso. Crendo você ou não que exista algo depois disso. Depois que você parar de respirar, fechar os olhos. Crendo você ou não. É um momento onde você se vê... Na frente de você, eu tive uma experiência dentro de um avião, chegando em, em Vitória, o, a gente já estava muito próximo de, de tocar o solo, o avião arremeteu e começou a dar voltas em cima do mar, passado, acho que uns 15, 20 minutos, o comandante avisou que a gente tinha tido um problema nos freios aerodinâmicos do avião e que estava voando em círculo para gastar combustível para poder fazer a aterrissagem, né? Porque a gente estava sem freio. E uh, é óbvio que a vida passa na sua frente. Não tem como, sabe? Não tem como. Isso vem, né? E não foi a. a, a essa não é a minha experiência com o avião, tá? Em perigo. Foram, já foram três, três experiências, né? Outra hora eu conto para vocês. Muitas missões. Sim. <risos> Amadurecimento forçado. Exatamente. Né? E, é claro, né, é, a essa época, eu já, já tinha uma, uma caminhada, um desenvolvimento espiritual, é, não no sentido de espiritual religioso, também no sentido espiritual religioso, né, mas no sentido pessoal, tá? no sentido gnóstico. É? Então, eu abaixei a minha cabeça e eu comecei a refletir sobre o que tinha feito, sobre o que tinha vivido, né? para ver se eu fazia uma síntese da minha experiência de vida. Né? E o, a gente voou em círculos mais ou menos uma hora e vinte minutos, e aí voltamos para a aproximação. Né? E, por sorte, antes do, do avião tocar o solo, eles conseguiram reverter o problema. Né? mas a gente ia aterrissar sem freios, imagina um avião, um jato, aterrissar sem freios numa pista curta e na cabeceira tem um bosque. É assim lá em, lá em Vitória. Né? Então a vida passa na frente, na sua frente, é inevitável, inevitável. O, o avião ficou um silêncio um silêncio que você conseguia, conseguiria ouvir uma agulha cair no chão. Do silêncio. Profundo, profundo, profundo. Né? Uh, então, é, você tem é, um, um encontro nesse momento, né, onde você não tem mais nada, nem ninguém para projetar certo Então, nesse momento, você é obrigado a enfrentar a você mesmo. Né? Agora, a gente não consegue né, se defrontar. Como que a gente faz isso? Usando o espelho, o espelho da alma. Qual é o espelho da alma? O outro, tudo que te rodeia, a forma como os outros reagem a você. Então, ao invés de você começar a ignorar, você começar a agir com truculência por causa da forma como os outros estão reagindo a você, comece a prestar atenção nessas formas e comece a se conscientizar de que isso é reflexo do que você está projetando no mundo e comece a atuar, comece a mudar sobre... É, é, a mudar isso. Né? que você vai estar mudando, você vai estar conhecendo a você, você vai estar é, mudando a você, certo? Você, com toda certeza, aí vai começar a subir a montanha do seu eu. E olha que essa escalada é difícil, viu? não é fácil. A partir do momento é... que a gente se compromete a subir, que você se compromete a prestar atenção no espelho da alma, que nada mais é do que a forma como os outros reagem, como o mundo reage a você, né? porque os outros reagem a nós, os animais reagem a nós, as crianças principalmente reagem a nós, e a vida, a natureza reage a nós. Às vezes a gente está num projeto ali, está bacana, está dando 100%, de repente, degringola tudo. Isso é a vida reagindo a você, presta atenção na reação dela. Presta atenção na relação dela. Se você conseguir entender o que ela está querendo dizer, você está você tá conseguindo entender o que você está projetando para ela, para a vida. Né? E é dessa é, forma que a gente vai fazer cair né, essa vestimenta de medusa e fazer nascer o nosso Pegasus. Eu coloquei que a gente tem que aprender a ouvir isso. Alguém me falou, talvez até pode ser eu, um dos colegas que estava aqui, que é o Everaldo, eu convidei ele, é colega de trabalho, é, a gente tem que ser água, né? Porque a água contorna as, pe as pedras, a gente é represa, né? A Exato. gente represa, represa, e aí a cólera, né? E aí é o momento do estopim, e aí é o mo então, assim, a gente também veste uma máscara, é, digamos assim, de represa, né? A gente veste uma máscara de represa, e, e a gente esquece de fazer manutenção dessa represa. E aí ela vai Sim. rachando, ela vai vazando. E quando ela estoura, o que fica é a medusa. Por mais Exatamente. que você foi a represa calma, por mais que é, é, você né, representou um, um lago fundo e calmo, quando é uma represa que está fechada, a hora que essa represa racha, é a medusa que aparece, né? Então... Sim, sem dúvida, e aí o, os cabelos, né? as cobras estão gigantescas, né? Estavam ali Exatamente. todas adormecidas. É, mas é legal, é legal falar da transformação, eu já vou encerrar minha participação, é, da, da medusa, porque a medusa não era assim, a medusa não era monstruosa, né? O mito da medusa é, diz que ela era uma dama, né? Uma, uma deusa uma linda, né, e de tão linda, ela foi castigada para ser feia, monstruosa, e para que ninguém olhasse, pudesse olhar para ela, né, de tanto que ela, que ela era maravilhosa, né? E, uh -huh. Enfim, então ela foi, é, é, é, houve uma primeira transformação, e depois uhum. essa agora, que o senhor apresentou, do Pégaso, né? Da, da segunda transformação. E faz parte das transformações, a gente pode fazer esse diálogo com as, com as transformações que a gente Sim. passa da infância, por exemplo, passa a seguir as regras, as normativas, a, né, e aí tudo, em vez de se transformar, é represado, né, e Exato. Aí a gente estoura. Uhum. É, foi interessante você falar agora no, no ponto inicial da Medusa, né, eu não ia trazer isso agora, mas já que surgiu, vamos lá. É, obrigado pe pelo, pelo estupim né, aceso. É, obrigado. É, essa, essa questão inicial da medusa tem a ver com de onde viemos. Né? Nós éramos unidade, nós pertencíamos à unidade, nós pertencíamos ao todo. E pertencentes ao todo, nós éramos como o todo é. Né? Aí teve um momento que o todo sentiu a necessidade de nos manifestar, ou seja, e os filósofos vão dizer né, que tudo que é manifestado, tudo que é criado, atende a uma necessidade e a uma afinidade. Né? O Cláudio ele é manifestado exatamente dessa forma aqui, porque houve uma necessidade e uma afinidade do Cláudio. Né? Nascer homem, né? nascer é, branco, Uh, de, de, de uma mistura gigantesca que vai de europeus a africanos, né, a, passando pelos indígenas, né, tudo isso, isso tudo fervilha dentro de mim. Né? Teve uma afinidade de, de eu nascer e crescer na, na roça. Né? Então, tudo tem uma afinidade e uma necessidade. Então, quando nós somos criados, quando nós somos manifestados, né, nós somos manifestados. Medusa, embora né, tenhamos sido unidade um dia, nós estamos manifestados, nós estamos dualizados, corpo e mente, de forma personalidade, mas já fomos unidade um dia. Né? E aí, você só volta a ser unidade se você tirar a vestimenta da... da da Medusa, e libertar o Pegasus. Só que, assim, ainda libertando o Pegasus, você não vai é, voltar a, un... a ser unidade, né? você não vai voltar à unidade, não vai voltar ao todo, a beleza original, porque você tem ainda um período de serviço. O Pegasus, ele presta um serviço, um determinado serviço. Né? Então, o mito, ele está falando nada mais, nada menos do que a saga humana, do que a, a, a trajetória humana. Nada mais, nada menos. A trajetória humana não está falando de seres espetaculares, de seres sobrenaturais. Mito nenhum, em tempo nenhum, nem o um mito cristão, Jesus, Yavé, El, El Shaddai, Asherah, Nehustam, né? essas divindades que, que, que o povo judaíta é, adorava, que depois vai sofrer, o povo vai sofrer um processo de castração, né? quando, de volta do exílio, uh, os, os sacerdotes tomam o poder de Zorobabel, dá um fim em Zorobabel e tomam o poder, e instauram uma nova religião. Essa nova religião vai ser monolátrica, ou seja, é, eles vão ter apenas é, Jeová, né, que é yud é, Hevalre, né, as consoantes né, que designa o nome, que é traduzido erroneamente por Jeová, né, Yavé, uh, como Deus, como o único Deus, ele não vai ter mais a sua esposa, que era a Ashera, né, não vai ter mais a Nerustan que era a deusa da cura, né? Uh, e todas as suas as suas serpentes aladas que ficavam voando em torno do trono de Iavé tudo isso é castrado, é tirado de Iavé eles vão adorar Iavé somente, vão continuar acreditando em outros deuses, que existem outros deuses, mas a adoração deles é somente para Yavé, né Então eles passam a ser monolátricos, ainda admitem a existência de outros deuses e uh, muito depois... Né, no, no período é, do Novo Testamento tardio é que vai surgir então a, a, a questão do monoteísmo né do único Deus aí o o, o Yahvé passa a ser o soberano sobre todo mundo né passa a ser o Deus de todo mundo né só que não porque Yahvé nunca existiu né essa é a grande verdade né mas uh, a gente tem, né, é, em todos os mitos, não comprovação ou pistas da existência de seres espetaculares, de seres sobrenaturais, nada disso. Os mitos falam simbolicamente numa linguagem figurativa, metafórica, simbólica da nossa saga de seres humanos, né? de como nós nascemos, puros. Né? A gente não precisa adentrar muito ao símbolo. Né? A gente pode pensar simplesmente medusa, bela, linda, né? que chamava a atenção de todo mundo. A criança. Quem consegue ficar indiferente mediante o sorriso de um bebê, me fala. Aí depois você tem o processo de aprendizagem que a carrega. Você tem o processo da criança com os seus porquês, que é enjoativo, os choros, né? que incomodam. Aí você tem a rebeldia do adolescente, né? depois a resistência do adulto. Né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sou eu, eu sou assim, para quem mudar? Né? Medusa. E poucos vão chegar na velhice, vão, vão tirar essa roupa de medusa né? e vão libertar o Pégaso. Você não precisa né, levar para outras questões a interpretação do mito. Quem mais quer falar? Júnior? Oi, padrinho, estava esperando para falar, sim. <risos> boa tarde. Vamos lá, boa tarde. Então, eu gostaria de fazer uma contribui contribuição né, com, a, com a aula de hoje. E é de um livro que eu já havia falado para o senhor, que eu gostei bastante. O nome do livro é A Coragem de Não Agradar. Aí o título dele é assim, né? Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que você deseja. É um livro interessantíssimo porque ele conta a história de um estudante, um aluno, né, que ele tá passando por um momento difícil da vida dele, cheio de cheio de questionamento na sua fase rebeldia, né? E ele vai numa biblioteca e conhece um filósofo. E esse filósofo começa a indagar ele, fazer várias questões, né? Fazer várias uhum. perguntas. E querendo ou não, você no meio do livro vai descobrindo que você é aquele aluno né? então as questões vão vindo para você e vai vir na tona diversas diversas dificuldades, limitações que você tem enquanto ser humano e não em compreender o outro, mas em, mas sim em se compreender porque a partir do momento que você olha para dentro, né, que você se compreende, você começa a aceitar os outros como são porque você começa a se aceitar também. Eu acho exatamente. que eu acho que essa parte do livro é a parte mais difícil de você entender, porque quando você entende é que está fazendo é, algum sentido para você, né? E aí você quer aplicar isso na sua vida, e quando você começa a aplicar, que você vê que a dificuldade é pior ainda, né? Porque você acha que meu primeiro obstáculo é só eu me entender. Não, o meu primeiro obstáculo é eu ter a consciência de que para eu me entender eu vou ter que praticar isso que está escrito aqui, né? Que são justamente os debates é, filosóficos e aí nesse sentido eu gostaria de perguntar algo para o senhor também né, nessa sua caminhada de, de filosofia quando a gente começa a se entender e começa a tirar um pouquinho da, da, daquele véu que tá que tá cobrindo a nossa visão né E aí a gente começa a perceber que não somos aqueles seres perfeitos que não somos únicos no mundo e que a gente pode sim ser substituído, ou que o amor do nosso pai, da nossa mãe, de namorado, de amigo, é, é diferente com cada pessoa, né? Porque pra mim foi assim a descoberta, de, para eu me entender. Eu me achava uhum. o centro do universo, né? E depois eu fui vendo desconstruído que não era bem aquilo. E quando a gente começa a fazer isso, é um caminho sem volta, né? A gente não consegue mais voltar ao que a gente era antes. E o que me dá nervoso agora, né, que eu falo que é onde eu tô controlando também, que eu já sei quando começa a, o meu nervosismo, a minha inquietação, minha rebeldia, é justamente não, não ter noção quando que eu vou parar de começar a arrancar os véus, né. Porque você vai, a cada dia que você acorda, você vai descobrindo um passo novo, um passo novo, um passo novo. E essa descoberta parece que é infinita. Então, assim, é, qual que é o próximo passo que a gente tem que ter, né? <risos> pra gente acalmando... Eu tô que é um caminho sem volta. Eu também acho que é um caminho <risos> sem volta. Mas é isso, acho que tudo é debate filosófico e, e, e aqui na aula também de tudo que o senhor comentou, né? Sobre autoconhecimento, é como a gente ter firmeza no nosso caminho de autoconhecimento, né? Sem turtar com as outras coisas que estão em volta. <risos> In, é in, então, Júnior, é, realmente ah, yeah. é, é, o, o caminho é sem volta, tá? A partir do uh -huh. momento que você se, se predispõe, né, a, a, os Rosa Cruz Aureus dizem a subir a montanha do eu, né, a partir do momento que você se predispõe a, a, a olhar esse espelho da alma, que é exatamente a reação dos outros e de tudo que te rodeia, a, com o ânimo de aprendiz, para aprender com, essa, com, com, essa, com a percepção desse reflexo, com o que esse reflexo quer te, te mostrar, quer te dizer sobre você, né? isso é o, o, o mergulhar em si, né? uh, não, não tem como voltar atrás. Né? Uh, nesse livro, salvo engano, que a gente vai ler aqui, é, tem uma passagem que diz é um poema, o caminho se faz ao caminhar. Né? E uh, no comentário do livro, à medida que você caminha, né, o caminho não existe, né? você vai uh, fazendo esse caminho ao caminhar, à medida que você dá o passo, você, você constrói esse caminho, e à medida que você caminha, o, a, a senda se desfaz atrás de você, não tem como voltar mesmo a partir do momento, porque a gente vai provando dos sabores desse autoconhecimento, porque a cada véu que você tira, você prova de uma sensação do que é viver um momento a natureza humana. Não tem como você, depois de você provar da, da, da plenitude que é ser bom, da plenitude que é ser justo, da plenitude que é ser fraterno, ou qualquer outra virtude que compõe a natureza humana, não tem como. Você olha para trás e fala, não, eu não quero voltar. Eu não quero construir o um caminho descendo a pirâmide. Eu quero subir. Eu quero subir e eu quero ver onde isso vai dar. Né? E eu falo para você uma coisa, a, a retirada dos véus só cessa quando nós chegarmos à unidade ao topo da pirâmide. Oh, meu Deus. É. E o caminho é longo, né? É, é longo, é longo, tá? E... Ah, e... Cinco. Sim. Estava ah, tá, fazendo um comentário também. É realmente a gente não volta e não é nem porque a gente não a, a gente não tem a força de vontade para voltar a ser como a gente era, né? Mas é, é como você falou, depois que você começa a subir, você vai provando o gosto de, de, de, novo, de, no, de novas experiências, né? Você vai descobrindo é. que o seu ser precisava daquilo. Ah, Aí o sim. livro, ele fala assim, né? A coragem de você não agradar. Aí você vai descobrindo que realmente você não precisa agradar o outro para se agradar. Porque você só agrada o outro a partir do momento que você tá se agradando. Porque se você não se aceita, você também não vai aceitar o outro. É, é, é, é algo sublime, né? É, sim, chega a ser Exatamente. Simples. E aí você ah. aprende que você precisa dizer não para você dizer o sim para você primeiramente, né? Eu Exatamente. acho que é aí que começa a nossa subida. Uhum. A analogia é mais ou menos a seguinte. Você gosta de tomar vinho sangue de boi. Né? Você toma isso. Um dia lá sobra um pouquinho de dinheiro a mais e aí você compra um vinho da Serra Gaúcha. Você toma, você aprecia, você não vai querer mais o sangue de boi. É depuração do gosto, percebe? Inclusive, é, é, Nili Canta Sirihan. ele diz que evoluir é depurar o, o gosto. Se você ouve, por exemplo, funk, e aí você prova uma música mais elaborada, e você é, é, consegue perceber essa elaboração, a elaboração técnica, a elaboração poética, a elaboração estética, você não vai querer descer. Você vai querer cada vez subir mais, e é, e é mais ou menos isso. Você, provou, você toma, compra, faz a experiência, eu recomendo a todos que estão aqui, faz a experiência, se vocês puderem. A gente compra esse café normalmente, que a gente compra é, é, pilão, a, brasileiro, caboclo, que vende. Compra ele, toma, a gente tem o um sabor, uh, uh, o paladar desenvolvido dele, experimenta Experimenta comprar um café Três Corações Arábica Gourmet, tá? Ele não é caro, tá? Eu acho que tá em torno de 19, 23, 25 reais o pacotinho de 250 gramas. Ele não é caro, não, não é tão caro, né? se colocar em relação ao caboclo que a gente, ao pilão que a gente real, é, é, é, compra normalmente. Experimente, comprem, tomem e depois me fala se vocês vão querer voltar para o outro café. Né? É depuração do gosto, é elevação. A nossa consciência funciona desse, de, desse modo. Se a sua consciência está vibrando aqui e você consegue tirá-la desse patamar, levar para esse, estabilizar nesse patamar, você não vai querer mais voltar. Então, o, o caminho é, é, da gnosis é esse, né? você não consegue voltar atrás. É, seu Everaldo é, pediu a palavra, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Gislaine, que me mandou o link da, da reunião. E... Oi, mestre. Oi, Saudade. Também Professor gente. Cláudio, eu, eu passei para ele porque ele é um grande guia filosófico meu, eu falo para ele isso sem vergonha na cara de ser feliz, e eu sei que vai agregar a nossa, a nossa reunião, e por isso eu quero lhe apresentar Everaldo, é, professor Cláudio, também nosso né, doutor Gratidão. da UFMT... Orientador, estudante, está aí na luta e faz esse trabalho com os alunos que é fantástico, sem palavras. Estão devidamente apresentados? Agora sim. Gratidão, Gislaine, nossa gratidão, Everaldo, por ter aceito o convite e estar conosco, abrilhantando esse nosso encontro. Muito nos honra. Obrigado, prazer em conhecer, professor. Prazer é, é meu. Parece que a vida acadêmica ela é um pouco limitante, então, após. Esses momentos que a gente se embebeda lá na academia, a gente espera, tem algo mais, vamos buscar, vamos procurar, não é isso? Isso, <risos> então, exatamente. Então, é, essa, essa busca né é, é algo que, por um... Por outro lado, se você vai nas filosofias orientais e diz, não, não há busca, a coisa tá aí, não precisa e tal. Né? Mas é uma filosofia de aprofundamento. A Rosa Cruz, a maçonaria, a... todas as filosofias ocidentais, aí, né, elas buscam essas, essas respostas. Eu entrei, vocês já estavam ali se deliciando com o mito né, da Medusa, é, eu gosto de pensar nessa questão da morte, na morte todos os dias, Né, a gente sempre morre para alguma coisa. Isso. E é importante essa essa questão da morte. Ela é uma reflexão ampla, uma reflexão primeiramente e principalmente simbólica. Né? Então, Isso, exatamente. A gente morre sempre, todos os dias, para alguma coisa. E, Sim. É, eu, assim... É, nessas situações todas, nessa busca, nesse caminho, você acabou de citar aí um autor, eu acredito talvez que seja o Antônio Machado, o caminho se faz ao caminhar, ou é. pelo menos cita, cita. É legal essa também, né? Então você vai caminhando, você vai buscando, você vai procurando, até um momento que você não precisa mais fazer isso, eu não cheguei nesse ponto ainda. <risos> Mas, Também não <risos> quando a gente, a gente trabalha em todas essas vertentes e tal, né? eu gosto de uma, de uma fala de um filósofo indiano, que tem certeza que você conhece, que é o Krishnamurti. Um ele pouco. Vai, é, ele Sim. vai falar, ele dá uma tapada, às vezes dá umas bofetadas na gente, né? Dessa Sim. questão, ah, não, eu sou de tal igreja, de tal vertente, de tal lugar. Ele diz: Espera, pera, pera, pera. Isso é exclusivismo. Quer dizer, aquele lugar que você está é o que vai te salvar, então o resto não salva. Então ele vai falar: dessa, essa. Ele essa, essa, essa, essa <risos> com luva de pelúcia, que ele diz: né? ele diz Espera, é. não há é exclusivismo. Não há montinho de gente. Não é a minha congregação. Não é a minha linha. Não é a minha. Não é isso. O que é, é que a gente tá nessa procura, nessa busca, né? Sim. E uma outra situação, para finalizar, só quis para me apresentar aqui, né? É que a gente desaprende todos os dias, né? A gente precisa, eu gosto do, do inverso, né? Aprender todos os dias, não, é desaprender todos os dias um pouco. Porque vai naquela situação de que se você aprende, aprende, aprende, mas há verdades que precisam ser superadas, né? Sim, com todo vezes. A gente, a gente nem percebe, muitas vezes, que a gente entra em certos dogmatismos e defende isso a vida toda. Mas a flexibilidade do que é a verdade é muito importante. Né? Então, Sem dúvida. parabéns aí pela iniciativa. Vamos conversando. Gostei de, de entrar. Gratidão. <risos> Obrigado. É, tem, tem uma, uma é, figura que a professora Lucilena Galvão utiliza, e aí eu já vou encerrar, é, que é, essa questão da, da nossa busca, né, da descoberta pelas verdades e da elevação da consciência é como uma escada. Né? A gente está num patamar esse, esse patamar ele vai se estabilizar né? e, se a gente se contentar com isso, a gente vai passar o resto da vida ali. Né? Nasci assim, vou morrer só assim, vou morrer assim. Né? À medida que a gente é, predispõe, né? se predispõe a, a crescer, né? a buscar para se elevar, então a gente vai ter sempre um, um patamar de estabilidade e um patamar de desconstrução, de, de desestabilizar, né, que seria uma linha vertical, uma linha horizontal e uma linha é, vertical, e assim sucessivamente, formando exatamente uma escada e, era, e, e é onde a gente acenderia consciencialmente. Né. Eu gosto muito dessa figura que ela utiliza. É, só para nós finalizarmos, então, Uh, o Rick coloca aqui, obrigado pela contribuição, Emanuel Levinas fala sobre isso na ótica da alteridade. É, eu não conheço esse, esse autor, né, mas sobre alteridade conheço alguém que fala sobre isso, é Mikhail Bakhtin, e acredito que não, vá, não seja muito diferente o pensamento. Né? Uh, ele vai dizer que a gente se constitui a partir do olhar do outro, né? E se a gente for refletir, se a gente for encarar esse olhar do outro, essa reação do outro a, a nós na interação, uh, como constituinte, né? se a gente for levar em consideração a reação do outro, o olhar do outro como um constituinte nosso, né? é, ele vai sim funcionar, né? o outro, a, a consciência outra vai funcionar para nós como um espelho do nosso interior, né? E ele vai, é, com toda certeza, fazer com que nós nos despertemos para aquilo que realmente nós somos, né? Se ah, no espelho ah, da alma, que é o outro, que é a alteridade, nós nos vermos feios, vamos ter que agir né, para mudar. Né? Porque essa, essa feiura ela não é externa, ela vem do interior, né? Então, a gente vai ter que decapitar a nossa medusa para que o Pegasus venha à luz, né? Então, é isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu vou é, né, comentar só a parte que o senhor abordou agora do Bakhtin. É, essa parte é, é, da, da interação, né? É, a gente, a gente pode colocar é, nesse entremeio aí que o senhor colocou de, é, do feio, né, do outro e das interações, a, a questão da, da negociação de sentidos, porque a gente, é, né, a gente é, trabalha com o outro, né, a gente é, lida com o outro e a gente negocia com o outro. Então, a morte da medusa né, é, representaria uma neg negociação mais afinada ou mais refinada do, do, da consciência de, de estar negociando com os sentidos na interação. Por exemplo, é, eu ter consciência de que aquilo é uma negociação de sentidos para que o outro me compreenda, faz parte da morte da medusa, seria... Não sei se eu consegui uh, ser clara. Para mim, sim. Uh, quer comentar primeiro, Everaldo? Não, a Disney me conhece, eu sempre tenho uma, um contraponto ao ponto. Ah, é porque, sim. Assim, dentro da, das filosofias orientais também, o, o outro sou eu, né? Então, é, é complexa a questão do outro, quando eu, eu penso no outro, mas o outro sou eu. No sentido de que eu julgo, eu tenho uma cultura, eu tenho uma situação, eu não vou discutir Bakhtin, porque Bakhtin é Kogizane. É... <risos> <risos> mas tem essa situação, né de que quando você... É, é, é, se dirige ao, ao proposto outro, na verdade, é, nós estamos muitas vezes carregados com uma carga cultural, uma carga pré do que é o outro, mas isso está internalizado em nós. Então, é muito, muito importante e necessário ao se dirigir para esse propenso outro, a gente ter internalizado do que o outro sou eu já que o universo é uno é, é, somos todos unos né é, é complexo poderíamos aí adentrar noite adentro nessa discussão filosófica mas é algo para se aprofundar creio eu sim é, o eu conheço mais da da questão da filosofia tibetana é, realmente não, eles não encaram as coisas com, com separatividade, com separatividade, né? O que é algo muito marcado nas, nas nossas percepções, né? A gente ainda é muito dado ao que eles chamam de meio concreta né? Que exatamente... Ó, ó, na lista... não Professor, o seu, o seu fone acho que não está funcionando. Eu ouvi agora. Ouvindo um pouco assim, é, baixo. Não, parece que ficou bom agora. Ouvir? Ok, eu, eu então. Ouvi. É, é, a, eu falava sobre a nossa mente concreta, que ela operacionaliza exatamente a comparação, a separação e a exclusão para gerar uma síntese dos fenômenos para a nossa compreensão. Né? Nós atuamos muito dessa forma. A, a questão de Bakhtin, ele, ele, ele coloca essa questão do outro, né? mas ele também, é, nessa, nessa questão da interação, da, que tem atividade do eu para o outro, do outro para mim, tem atividade do eu para mim. Né? Então, quando há essa atividade, o, o, o no eu, é projetado um outro, né? Então, a gente tem é, a, na, a, a questão do outro interior, né? A conversa com os botões, para melhor exemplificar, né? Quando eu estou pensando o que a gente fala, é refletindo alto, pensando alto, a conversa com os botões... Então, essa, essa conversa projeta o seu, o seu eu interior e essa projeção transforma o seu próprio eu num outro. Né? Ele tem essa questão. É, a questão no mito, Gislaine, é, eu, eu ainda fico muito naquela interpretação né, do, do você ter a transformação né, de, de, de o, o, a, a, a medusa, o monstro... Né, a medusa monstruosa, representar é, inicialmente a natureza humana regida pela, pelos instintos e pelas emoções, né, e a partir do momento né, que a, a observação né, do, do, do mundo e do, do, do próprio monstro, uh, através do, do, do reflexo, que seria esse espelho da alma, né, o outro, o mundo que nos cerca refletindo aquilo que nós projetamos para ele, então, se conhece, domina e se estabelece o domínio sobre esse, esse monstro, fazendo com que, então, dele surja a real essência. Né? Traduzindo para a nossa vida, seria isso. Eu vou observar as reações de tudo que me cerca e vou tentar aprender com isso. Né? Tanto uh, uh, uh, para a melhoria da, da, daquilo em mim que não é bom, ou para a manutenção daquilo que é bom. Né? Uh, então, é transformação. Uh, o que os alquimistas chamam né, de transformar o homem bruto num homem pleno da natureza humana, o homem de ferro num homem de ouro. Né? É, se a gente pensasse com Bakhtin, sim, a gente poderia pensar essa coisa da interação e da negociação, né? Seria mais ou menos uh, um processo, talvez eu poderia dizer, é claro, teria que refletir um pouco mais sobre isso, mas poderia às vezes dizer que uh, seria um processo análogo. Né, de você estar em, é, em interação com o outro, por meio da alteridade, você ir é, se constituindo, né, e você ir transformando o seu próprio eu a partir desse contato, dessa interação, já que a interação ela é tão cara para a Baquitim. Seu Everaldo? É, é isso. Está é, é, perfeito, é isso. Quando você... É, não vou falar nas mesmas palavras, mas talvez numa contribuição de que quando você se dirige ao outro, primeiro você constrói o outro para depois interagir, por isso essa questão do eu para o outro. Né? A gente não consegue fazer essa... Não é que não consegue, a gente precisa fazer essa... esse esvaziamento da nossa relação com o outro Nessa, nessas relações interpessoa, interpessoais. Senão a gente, a gente... Se ouviu falar do outro, o outro é assim, assim, assado. Eu me dirijo ao outro naquilo que eu construí sobre o outro. Né? Então, é, Exatamente. É a, essa, essa é a complexidade de quando você se relaciona ao outro. Por isso que se diz que é eu. Eu relacionei, eu construí o outro com o qual eu estou dialogando, mas o outro não é aquilo que eu construí dele, né? Exato. É Você... por isso, é, desculpa te cortar, não, mas, mas é, é, por causa da, do, do raciocínio que me veio agora, é por isso que a, a, a esotopia de Bakhtin é tão importante, né? Você se posicionar no marco psicológico do outro e tentar olhar a partir desse marco, ah, o mundo, né, ou seja, você se colocar, é, eu não gosto muito desse termo, mas ah, falta palavras para colocar de forma melhor, é, se colocar no lugar do outro e tentar olhar o mundo a partir da visão do outro, né, é, isso, isso significa você exatamente fazer isso que tu acabou de colocar, né, é, se desfazer das suas concepções que você tem, né, é, prévias do outro, né, você ir até ele, né? até o marco psicológico dele tentar compreender esse marco psicológico, né, para partir a partir dele então olhar o mundo, né? Seria esse processo Perfeito. de desconstrução? Perfeito. Você falava desses monstros e tal. É... Claro que eu não vou falar do monstro do Leviatã do, do Thomas. Ah, Rosam, os, monstros, mas... os, os dragões co cosmogônicos. Mas eu vou adoro. falar do outro que vai falar dos meus demônios que é o Edgar Morin. Então, ele vai falar muito mais dentro dessa questão filosófica. né Lembrei do, do Moran aí. <risos> Legal, beleza. Ok, então, eu acho que a gente até passou um pouco do que eu previa para nossa conversa hoje. Eu acho que foi muito produtivo, muito construtivo. Agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco, que ficaram até esse momento. Uh, minha gratidão a todos, meu abraço e fica o convite para estar conosco no nosso próximo encontro. Não tem um dia fixo, né? A, a gente sabe que vamos fazer no domingo, mas a data, um cronograma, eu não fiz e não vou fazer. Né? Quando eu decidir que, que a gente vai ter o, o, o encontro, eu comunico, provavelmente, aí de 15 em 15 dias, para não ficar tão pesado para nenhum de nós. Minha gratidão a todos. Valeu, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Até Obrigada, mais. Bom final tchau, de semana. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Não, você. Everaldo, você vai estar aí todo, todo, todos os Imagina, que Eu vou passar foi... o link. Foi muito bom, muito bom suas contribuições, pensar, refletir, aprender contigo. Gratidão. Eu, o senhor não viu nada. A, a Rosa, eu falei, a Rosa liberal. ela vai em outra vertente, não é outra vertente, mas ela tem um aprofundamento muito legal. E de repente a gente partiu para um caminho é, de um estudioso. Muito obrigada, muito obrigada. Até mais, gente. Beijo. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.